<risos> Vou inventar esse pai dela aí. Hein? <risos> oh! Que parada é essa aqui? o Tiranossauro, que que negócio era esse tio? Eu... <risos> Nossa senhora! Bezerro Fênix eu tô muito calmo. <risos> esse jogo contém ambientes intensos, saltos, tempos escuros, gore, violência, eventos, personagens e lugares representados nesse jogo são ficcionais. Qualquer presença ou semelhança com um evento um lugar é difícil, por exemplo, flies. Serão... <risos> Beleza, rapaziada. Estamos começando mais um gameplay aqui na câmera. O que, que Rapaziada, Absolute End of Gods. O que que acontece? Nunca nem vi esse jogo, tio. Vamos entrar e ver qual é que é. Pera aí, tio. Olhar em redor. Movimento é, suave, é, suas responsabilidades com ninguém parece é, funcionar é, como é, deveriam. Tatuadinha no braço. Bom dia minha querida, agora sente se direito. Passeada. Curtiu o movimento? Hein? Curti, bem, bem, profissional. Ela está um pouco fraca, nada muito surpreendente. Quem é você, beleza? Who are you? Who are you? É, não faço a mínima ideia. Parece que os músculos da sua garganta precisam de um tempo para se recuperarem. Beleza, rapaziada. Eu vou corrigir isso para você, como é? Vamos continuar? Consegue ver a luz? Existe algo esperando por você lá. Luz. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, tio. Interagir. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Aparece, então, paradinha aqui dentro em pen pendrive. A parada é essa? Coloca no computador. Bom, agora vamos para a próxima luz. Sim. Beleza, próxima luz. Olha aí, tio, tem uma luz aqui. Para mandar 29 1 4 3 6 1 4 3 6 Não, vamos para a última luz. Pois vamos para a última luz. Porquezinho, quanto aí? Tá mesmo assim? Jogo louco é esse, não? Ó. Oh. Preciso. Ah, jogo. Já começa com zoeira. Espera aí, robô. Me diz isso, deixa isso por Pera, um ali, na minha cara! Uma chave de fenda! O que está agora? Você pode ver? O que nós vimos? Não! O Rapaziada, <risos> o bolsão tá ficando maligno é, é? Use o seu dom que eu concedi a você E escolha os meus sinal Me mostre quem você é Beleza É, tá bom Eu tava umas letras aqui vamos ver se essas letras nos dará algo tudo foi preparado tudo vai finalmente ser restaurado como assim é eu falei nem... Rapaziada, é, roubou roupa deu mal mesmo, hein? Cabreiro, né? Meu? Beleza, mas o que, que acontece? O robô Loki nos deixou aqui nessa linha, né? Temos esse poder aqui, mais Loki ainda, de ver uns números trigonometrabes na parede. Tá rolando uma cachoeira aqui. O jogo parece que é difícil, hein, tio? Ah, beleza, já desvendado no começo, uma sala redonda que nem tem pra onde a gente sair. Aí fica difícil, hein, jogo? Beleza. Vamos ver esse cara. O quê? Ó, é robô. Ó, abriu a paradinha aqui. Eita! Nossa senhora, tio. Está rolando aqui, ó. Tem um HD aqui, que para dessa. Não sei disso. Continua por aqui. Rapaziada, se estranho esse começo aí, hein? O robô já dá uma alicatada no olho. Bota uma visão tridimensional só na cabeça dela. Simplesmente eu não sei onde estamos, nem como viemos parar aqui. Mas vamos dar uma investigada e vamos ver qual é que é, tio. Ó, oh, tranquilão, altos canos. Tá rolando com gerador Bento. Pai, tem, tem uma coisa se mexendo ali? Beleza, Uso, usa o poder Bento, cadê? 6725. Ai, você falou aí, jogo 6725. Yeah. <tos> Abrimo, abrimos tipo, abrimo. Mensagem do Como é que? Foi é? Tô saindo fora, tio. Tô saindo fora. Comissário recebido às 9h32 do dia 15 de agosto de 2027 Rapaziada, estamos bem no futuro, hein Rapaziada, tá rolando já uns crustáceos aqui, hein O cabelo já curtiu, vai ter umas paradas de aqui Não. Será que vai ter zumbi? Eita, que negócio verde era esse, tio? Nossa, você sempre vai ter de varginha Mas inclinar Rapaziada, eu falei, esse jogo aqui, aposto posso nunca viu esse game Nem eu, tio, nem sei o que, que é Tá aqui no computador, tá aqui ah. Peraí. Vamos tomar cuidado Ó oh. Vamos se ligar, hein, bichinho verde Tipo, ah, oh, meu Deus do céu Eu... ah! Então, seu Loki, você não vai subir na escada? Varou a escada, tio, vale isso <risos> Peraí, peraí, tem que ir com o poder Poderzinho na mente Aí a gente pode ir pra frente Derrabaça aquele dente <risos> e A gente vai simplesmente butinar. Ele vai cair Oi. e vai chorar. Rapaziada, mais ou menos assim que começa, hein? Tranquilo. A gente não tem arma, hein? Só pra saber. Ó, ó tá rolando uns chifrinhos ali, hein? Rapaziada, lugar sinistro. Vamos com calma. Beleza. Rapaziada, é cair aqui. Olha o tamanho do Sherlock. olha aí. As duas mãos já pegando fogo. Vou mexer, tipo. Vamos começar. Olha, pegou outro poder novo. Quer ver? Vai dar Hadouk agora. Pegou o poder? Activated. uma pedra da alma ativada por Eu você put, como que é que é Instead, like Vai rolando uns, uns barulhos cabulosos aqui. Oh! Beleza, rapaz. Será que abriu alguma parada, alguma coisa aqui? Ó, oh, abriu a parada aqui. Tranquilão. Ah, é jogo! O quê? Peraí, tio. Que parada era aquela ali? O cara chegando chegando soco, vale isso? <risos> que parada era aquela ali, jogo? Não sei alienígena ali, tá... Tem que ir devagar aqui, tipo. Os caras é do pau, não tem como dar soco. Queria dar uma vada naquele unicórnio verde ali. Não. O cara chega batendo, tio, a violência. Rapaziada, a parada é altamente sinistra, parece alto de leste, tudo escuro. Ó, tem como saltar a parada aqui, hein? Ó, chegamos a um local já altamente diferente. Será que a gente tem que arrebentar ali por trás, tio? Agachado aqui em forcar o lock? Ajuda! Não conversa comigo, não. Rapaz, olha isso aí, tio, olha aí. Ele corre! Ah, não, tio! Pai, o cara corre, tio. Ô, Jubetex ali. Rapaziada, é, não tem como bater no Loki, tio. O carinha tá ali. Peraí, tem umas paradas aqui, inventário. Graças a Deus. Não vai ter como passar ali, tio. O lock é do mal. Peraí, tem que ficar apertando esse botão lock aqui pra ver se a gente consegue achar outra saída diferenciada. Dessa saída mais lock aqui É isso mesmo Rapaziada, não dá pra ver nada Ó, oh, tem, tem, tem um espaço aqui, tem, tem um local diferente Rapaziada, é pior que o Outlast pra ver, hein Não dá pra ver nada, tio. A camerinha do Outlast ela já bosta as coisas Aqui, ó, oh, voltando pra mesma parte não! Beleza Rapaz, será que a gente tem que bicudar aquele lock ali? O caverninho não tá entendendo muito esse negócio, não, hein? Vamos ficar esperto. Rapaz, vamos cair pra dentro aqui. Tem que ser aqui dentro. Vamos descobrir essa parada. O Caverninha tá curioso pra ver como que bate naquele lock. Rápido! Deve ter umas armas, alguma coisa sinistra aqui pra gente pegar. Rapaz, você tá vendo aquela barrinha ali em cima? O que será que é aquela parada ali, tio? Não vi. Ó, o Loki tá aqui Deve ter uma arma secreta aqui, tio Ó, vamos lá trocar ideia com ele O Loki tá aqui, ó Será que tem como bater esse Loki por trás, tio? vamos... Olha, era só passar aqui escondido, beleza Tranquilo Escadinha Flipa pra baixo. Rapaziada, é, eu achava que o Outlast era escuro. Esse aqui ganhou, hein? É, é, é, é, é. Vamos ficar muito esperto. Beleza. Correr. Pois é, correr pra dar de peito. Esse cara é loco, tipo, eles acham que a merda não tá ligado nisso. No meio dessa escuridão. Vamos achar algo interessante? Não. A tá, tá esperando achar uma escopeta aí Faz tempo que não nosso um de escopeta, hein? Vamos ficar esperto. Certo. Pera aí o bezerrão tá aqui, hein Ó o bezerrinho, ó Tá procurando ali, hein Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá Passar andando, será que se jogou Passar andando era mais de boa Tinha um buraco ali É bem onde que o Loki entrou, hein Jogo Ó, tem, tem que seguir o Loki ali, ó Tem que seguir aquele Loki Tem que passar por... A gente vai ter que passar por ele sem ele perceber. Agachadinho por aqui. Vamos para a direita. Rapaziada, passamos, passamos. E... Peraí, tio, pera aí, escutou? Ele escutou? <risos> Verdade, um Rapaziada, o bezerrinho corre, vamos ficar esperto. A gente cai pra cá, que era onde que ele tava. Agora a gente passa pra esquerda aqui, que tem um buraco. A gente já cai batendo aqui no portão, tio. Chamar o elevador. Pera aí! O cara tá chorando aqui dentro, tio. Pera aí, tem que apertar o botão aqui? rapidinho? Não. O cara tá chorando aqui de boa. Tá tranquilo. Ei, tiozinho. Ah, ele arrancou. Pô, seu o quê? eu pensava que ele era um capitão, tio. Na verdade, ele é um humano, um Loki. É brilhoso, é brilhoso. Um resfriamento superior. Pera aí, para parada é essa aqui, tio? Olha aí, reconhecimento da mãozinha, tio. Como que essa parada reconhece nós? Não sei. Segue as flechas. Segue as flechas. Sim. Como é que é? Tem colecionável. Sobe! Vamos, <risos> oh, tem caixinha aqui, hein? O cara não segura, não. Estamos, estamos dentro das tubulações mais locks ainda. Rapaziada, tá um suspense meio lock nesse game aqui. A gente tá com medo nenhum, porque jogou outlast aqui? Jogo de criança, tio. Vamos ficar esperto. Beleza. Rapaziada, já vamos abrir aqui. Com certeza vai ter uma arminha véio. Vai ter que ter algumas coisas especiais. Você tá rolando sangue no chão aí, já tá ficando mais. sinistrinho, cabreirão. Eu tenho mandado meu time para ir por as ruas para encontrar artifacts para o War Corps, for our... Ó, ó. A não é parada aqui. Certo, para botão vermelho. Ó, é agora a gente pode passar aqui. Não era o um problema, mas eu que mas... Tem que subir through, essa parada aqui? Ô escada Rapaziada, onde que a gente vai pra Marte com essa escada? Tipo, fica legal, hein? A gente pegar uns foguete aí vai ficar massa, hein, jogo? Aí eu retiro as palavras mirabolósicas Beleza, rapaziada, será que a gente dá um pulo ali? Será que tem outro caminho? Rapaziada, vamos primeiramente no possível Esse lock aqui não parece uma habilidade de pular longe, não Ó, Tem um cano aqui, tio Olha aí Pergaminho dos tridentes é pra de mesmo. De peito. Vou mostrar quem que manda nesse setor Pegar esses cabritão aí Sim. Ela foi embora porque ela te odeia Claro que ela te odeia, você é louco Olha é a voz disso Ela deixou você sozinha aqui Se você não ficar sozinha, agora sempre você precisa trazê-la de volta para mim Você pode fazer isso, rapaz Ela tá falando com os Cordeiro Bento lá Vá buscá-la de volta, deixa o seu pai orgulhoso <risos> Vou arrebentar esse pai dela aí, hein Oh! Que parada é essa aqui? É o Tiranossauro! Que, que negócio era esse, tio? <risos> Nossa senhora! Bezerro Fênix, tio, eu tô muito calmo. <risos> oh, rapaziada, da, da arma que é bom, nada, tio. Oh, Sai do Outlet, você que não quer pegar armas escopretas de grosso calibre pra deitar os locks. Rapaziada, não tá acontecendo... Ah, peraí, pegou um negócio aqui, Oh meu Deus, 2 de 28, Quem que é item colecionável? Rapaziada, uma coisa que eu não curto em jogo é item colecionável, tio. quem que faz coleção? Tô zoando, tio. Tem cara que faz coleção. Quem curte fazer coleção faz coleção, eu não curto! Rapaziada. Olha ele ah. Rapaziada, aquele ali é um frango rex Você viu, né? Aquele ali deve morder forte É só uma Peraí, códigos 6725 Beleza, vamos não sair fora já mete o código aí. E Meia. Sete. Dois. Que diversão né? a porta mais uma vez Rapaziada, altos bezerrão ali Olha o Dr. Chimbers Cuidado, hein? Cuidado. Esses... Rapaziada, tem umas latinhas aqui. Ele vem correndo, tio. Peraí, peraí, ele vem correndo, hein? Peraí, peraí. Como que a gente faz? O quê? Tem escadinha. Subiu a escadinha. Ai, tem botão! Ele chega dando soco na minha cara! Ah! Pô, isso tá com o Gifu, tio. Você é louco! Peraí, tem como pular as paradas aqui? Entra aqui dentro, tio. Haha! <risos> a gente dá volta. Eita, ele é muito rápido! os caras matam mesmo, hein? Não, achar que mataram, não, de achar que o cara só um soquinho de nada. O cara mata mesmo. Pera aí, onde que a gente vai parar? Sorocaba. Rapaz, a gente vem pra nave. Um pouco zoeira. Fica dentro da nave. <risos> Eita, nossa! Olha aí, será que é do bem, tio? Vou trocar ideia, vou trocar ideia, tio Está de boa Ele morde Ah, rapaziada, esse aqui morde, tio Não, eu achei que ele era amigo, rapaziada Ele, ele tava andando meio skatista ali Eu achei que era legal Beleza, rapaziada, estamos de volta aqui Essa parte aqui é sinistra, tio v Vamos tranquilamente que os caras correm Que eles dão soco, tio Os caras dão putinada e tudo mais Ó, o cara tá chorando aqui, hein Tem que tomar cuidado, tio Chora, agora são periculosos O caminho tá agachado Tem uma escada aqui Se os caras dão soco, tio Ele chega jantando o que acontece? Simplesmente, se esses locks te pegam, parece que eles te levam pra nave lá. Aí o Carvine foi trocar ideia com o mestrão lá. Ó, <risos> o mestrão jantou nós que lá janta, tio. Aí volta tudo. Ele tem que voltar tudo até aqui, tio. Ó, jogo pilantra. Sim. Beleza. Ó, aí no elevador dos caras. Ó, pesquisa de Arfalplikers. Vamos entrar aqui, vamos, vamos inventar tudo. Ó, meu código. <risos> Peraí, tem que levar umas paradas aqui, será? Jogo! <risos> Rapaz, tem que subir aqui? Rapaziada, os cara tem pesquisa, tio. vai zoando os caras. A gente vai ter que achar a pesquisa do Loki. e vai achar a pesquisa dos Loki se ele sai correndo atrás da soco. Rapaziada, aí ferrou, tio. Beleza. V vamos por trás. Ó. Deve ser aqui em cima, tio. Deve ter que rolar umas pesquisas benta ali. Ah, Teu... ele ah jumentão, ele vem. Ah, não. <risos> rapaziada, não tem como passar essa parte aqui não, hein. Vai tomar no canela rapaziada. Peraí, calma, calma Eita, tem outro Ai, ah, já chega dando soco <risos> Peraí, não tem como passar daqui Ei, hey, tá aqui, tio. 7913. mai Nano, pau dado. o cabineiro não viu que tá fácil, tio. Ô, oh, meu Deus, jogo pilantra, hein? <risos> Rapaz, eu vou mandando ali porque o cara é lock. Vamos lá, vamos lá. 7! Rápido. Sete. Nove. Não. Um. Passamos. Uh! Uh! Show 2, pesquisa de artefato. É isso aí. Ó o um doutorzinho, olha é a carinha dele, ó. Tá em todo lugar esse pilante. Olha a barbinha dele. Olha! Beleza, tem uma porta verde aqui. que será que ela abre? Tá verde abre, tipo, Beleza, vou de ponta É escuridão mesmo, é Escuridão mesmo. Nada de arma, tio. ai não, tipo. Olha tem outro Loki aqui, hein? Vamos pra cá, vamos pra cá. Fazer é certeza que ali é onde o Loki tava, hein? Quer ver? A gente dá a volta. Ó o Loki lá, procurando. Pera, chegamos no local aqui, hein? Chegamos a local sinistro. Beleza, a parada tá aberta ali. já tem que pegar um código bento, será? Ah, melhor Não deu certo, não, beleza. Já derrapa aqui pra dentro. Tranquilo. Ventilações de novo. Direita, você quer essa paradinha aqui, tio? Ó, Vai, é local novo, hein? Local novo, sinistrão. Sua análise: de com que aparentemente symbolizam os tablet Vamos passar do lado dele? Não, peraí, tia, essa bundinha é morde. A bundinha morde. Vamos ficar aqui atrás que o cara é, é Loki. Será que ele tá voltando já? Tá voltando, tia, tá voltando. Fica calminho. Ó, passa de boa. Ele descobriu. Beleza, a gente entra aqui. Ele tem acesso! Rapaziada, ele tem acesso aqui ó, eu, meu Deus, pensei que ele respeitava lá fora. A gente tem que voltar. Vou voltar na camaria. Senão ele vai levar nós lá pra aquela navinha de novo E é ferrou Será que ele vem até aqui? Espero que não, hein Jogo, não seja mentiroso, hein O cara esqueceu, se perdeu Beleza, acho o se perdeu, hein Beleza, vamos vão entrar naquela sala do computador ali tipo, Ali que termina o jogo O tá ligado Olha aí, peraí, peraí, peraí Tem umas salas muito loucas aqui, hein Olha aí Altas paradas sinistras? Altas, graças a Deus. Tem outro caninho, peraí, a gente veio daqui, né? Foi, foi. Beleza, para a gente vai ter que entrar, vai ter que entrar na parada lá, hein? Ele já tá aqui! Ah, jogo! Peraí, tem duas portas, tio, tem duas... Eita! Peraí, peraí, peraí. peraí enquanto tá verde, as portas, tá de boa. aquela porta brilha! Ela... Ah, jogo! aí, Jumentex! <risos> Rapaziada, essa foi o gameplay desse jogo Loki. Rapaziada, o Cavendim não sabia que esse jogo era Loki assim, não. Dá <risos> para pra jogar. A cada vez que você morre, ó, os caras jantam. Aí, acabou. <risos> Morreu. Rapaziada, essa foi mais uma final de gameplay. O jogo é bem Loki, gente. Ô, oh, meu Deus. Tá uma capinha legal. Será que você compra na banca lá? Você vê uma capinha legal, compra o jogo? Rapaziada, na época do Cavendim, tinha umas bancas que vendiam jogo se hoje em dia, você vai na internet ali Já, já compra o jogo, né? antiga antigas lá, o via as revistas Viu os negócios lá, aí tinha as capinhas lá Os CDs legais Aí que sabe quando você compra o negócio pela capa Vai jogar o negócio, é um lixo Estou calmo Rapaziada, te vejo na próxima